Fala jogador, tudo bem? Tell Me Why é o novo jogo de graça para resgate permanente no PC hoje. E quem tá dando dessa vez é a Microsoft Store. Então, se você gosta desse tipo de jogo, vai lá na Microsoft Store e baixa ele agora. Rumores fortes de que ele também ficará disponível gratuitamente para Steam, tá bom? Então vale a pena dar uma olhada na Steam hoje. Temos aí três capítulos do jogo onde a gente vai controlar um casal de gêmeos que usa poderes sobrenaturais para descobrir coisas a respeito do seu passado, então não perde tempo, vai lá na Microsoft Store e já garante o seu jogo, lembrando que ele é um jogo leve e pode rodar na maioria dos PCs aí, beleza? Então garante o seu e dá uma olhada na Steam ainda hoje para ver se ele também está disponível lá na Steam, beleza? Grande abraço, até mais!